Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Agora tá na época do pêssego, né? Esse pêssego que a gente tem em casa, né? Pode comprar também, né? Mas que a gente tem em casa. Eu fui lá na minha mãe, daí eu ganhei dela. Já tá um pouquinho estragadinho, mas há de aproveitar. Eu tiro aquela parte que tá estragadinha nesses assim, né? E depois eu uso o resto, ó. Aqui eu já descasquei um pouco, né? aqui eu vou terminar de descascar eu vou pesar e depois daí eu digo quanto deu de pêssego quanto eu vou gastar de açúcar o limão vai só um né um limão mas aí eu tenho que ver quanto é que vai render o meu pêssego para eu saber quanto açúcar eu vou colocar meus vidros já estão esterilizados Ó, ali tem aqui atrás ó geleia de maçã com pimenta que eu fiz essa semana, que eu fui lá que a minha mãe pediu pra mim, né aí eu levei dois vidros pra ela, daí eu tenho esses ali que eu ainda tenho que botar o dia, né, e o que que é né, que eu sempre boto nos vidros então esse ainda tá faltando meus vidros já estão aqui esterilizados, né, e vamos lá vamos pra geleia bem pessoal tá aqui ó, meu pêssego da minha panelona deu um quilo gramas daí eu coloquei a princípio um quilo de açúcar porque eu vou experimentar para ver porque o pêssego ele é docinho eu não sou de geleia muito doce mas eu tenho mais 50 gramas separado então eu vou ver se precisar eu coloco aqui eu coloquei o açúcar e o limão já agora vou deixar cozinhar quando tiver bem cozido, eu vou pegar o mix, vou triturar daí. A princípio eu vou deixar ele cozinhando assim. E depois eu pego o mix, aí eu trituro um pouco e um pouco eu vou deixar. Porque eu gosto de pedacinho de frutas. Bora lá, vamos que vamos, pessoal. Vamos ver quanto tempo vai levar pra ela ficar pronta. Vem, pessoal, tá assim a minha geleia, ó agora eu vou deixar cozinhar né tem muita água ó. Dá de ver que tem bastante água então eu tenho que deixar abaixar tem que só acabar essa água toda então vou deixar cozinhando aí depois eu venho com o mix tritura isso aqui e vamos que vamos. na hora de botar para cozinhar não coloca água que a fruta solta água suficiente para ela cozinhar, ó, tá cozinhando, temperatura baixa, ó, tá baixo, tá cozinhando devagar, ó, não precisa colocar água, valeu! Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, ajuda o canal, bora lá, vamos mais um pouco? Bem, pessoal, eu já botei, já passei, quer dizer, já passei o mix, ó. triturei um pouco e algumas eu deixei inteira, porque eu gosto de pedacinho, não só eu como o Alerto. A gente gosta de pedacinho de fruta na geleia, né? Então, a gente deixou, eu deixei no caso, eu deixei uns pedacinho inteiro, ó. O mix tá ali, ó. Eu já passei ele, né? Aí, quem não tem mix, pode pegar, botar no liquidificador, bater. e Vou trazer de volta pra cozinhar. Ó, ainda tem bastante água, né? Agora, vamos deixar cozinhar. Valeu? Vamos que vamos, pessoal. Isso vai ficar gostoso. Ah, outra coisa, que eu quase ia me esquecendo. Eu não vou colocar mais açúcar. Porque eu experimentei, eu achei que tava gostoso. Gostoso que chega, né? Doce o suficiente para mim, né? Porque eu não gosto de muito doce. Então, para mim, Paula laerto, tá bom, né? Cada um coloca o tanto de açúcar que gosta. Tem um que gosta mais doce, tem outro que não gosta tão doce, né? Então, cada um coloca o tanto de açúcar que deseja. Para mim, deu 1,450 kg de fruta. Então, eu teria que colocar um quilo e quatrocentos, um quilo e quatrocentos e cinquenta né mas não eu só coloquei um quilo de açúcar valeu vamos que vão e a geleia vai fervendo fervendo fervendo né e eu vou mexendo mexendo né e aproveitando já que quero mostrar para vocês ó fiz mais dois vidros de chucrute esses dois potes que estão dentro é para manter pressão, a água ficar acima do repolho. Ó. No canal eu tenho um vídeo mostrando como é que eu faço esse chucrute. E como eu tenho bastante repolho plantado, né, já aproveitei e fiz mais dois vidros de chucrute. E dá uma espiadinha aí no canal que vocês vão ver como é que eu faço. Valeu. Bem pessoal, eu troquei de panela, né, porque aquela lá já tinha Fervido um monte, né? Daí agora diminuiu Agora deu de botar nessa minha aqui, né? Normal, que eu sempre uso Ó, quando eu coloquei para cá Tava ali, ó Já baixou isso aqui Tudo, ó Mas ainda não tá no ponto Ainda não tá no ponto E assim, ó Outra coisa que eu quero falar Eu falei que eu coloquei um quilo de açúcar Foi ainda muito Coloca um pouquinho, depois coloca outro, depois coloca outro. Eu achei que como tinha quase um quilo e meio de fruta, aquele açúcar ia ser, ia dar, mas não, ficou muito doce. Muito doce. Por isso, então, que eu digo? Cada um bota o tanto de açúcar que gosta. Coloquei, coloquei. para mim ficou um pouco doce demais. Porque a gente não gosta muito doce, então... E não é que não dá de comer, dá de comer, só que a gente não é... Eu sempre faço para não ficar tão doce, né? Mas essa ficou um pouquinho mais doce. Mas dá pra comer, com certeza. Com nata, com queijinho, vai ficar uma delícia. Não tá no ponto ainda. Vai cozinhar mais um pouco. Quando eu tiver quase ali no ponto, daí eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá, vamos que vamos. Bem, pessoal, ó, a geleia chegou no ponto. Tá no ponto, ó, quando vira assim, ó, ó. Tá durinha, durinha. Agora eu vou encher os vidros. Eu vou mostrar pra vocês quanto deu, ó. Tem um teste do prato também ó o prato geladinho ó ela demora para escorrer ó esse também é um teste bom ó bota um pouquinho bota o prato no freezer por cinco minutos e depois bota a geleia e vira o prato quando ele demora para escorrer assim ó é porque chegou ponto deu ponto tá bom Bora lá, vamos ver quantos vidros vai dar. Bem, pessoal, tá aí, ó. Deu esses três vidros, a minha geleia. Agora eu deixo ele virado, esfriando né? aí até amanhã. Que daí ele fica lacrado, o vidro fica lacrado, né? Eu deixo a geleia virada aí até amanhã. Daí amanhã eu coloco o nome, né? E a data, ou quando der tempo às vezes amanhã eu faço, às vezes não dá tempo, mas aí eu coloco o nome do, da geléria que quer é, e a data. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o um próximo vídeo. Fique com Deus todos eles. Tchau!